Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento.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 a Liturgia do Segundo Domingo do Tempo Comum. O tempo comum que é simbolizado, representado pela cor verde. Por isso, o sacerdote se reveste da cor verde, simbolizando assim que o tempo comum é um tempo de esperança, é um tempo de caminhada, é um tempo em que nós nos colocamos como discípulos de Jesus para aprendermos seus ensinamentos e, ao mesmo tempo, para conhecermos quem é esta pessoa, quem é Jesus. No domingo passado, para quem pôde participar da celebração, nós celebrávamos o batismo de Jesus e é neste batismo de Jesus que iniciamos o tempo comum, concluindo o tempo do Natal e iniciando o tempo comum. Portanto, desde a semana passada até mais ou menos novembro, nós estaremos celebrando este tempo comum, que é constituído por 34 semanas. Lembrando que dentro dele também teremos Quaresma, Semana Santa e Tempo Pascal. Mas estamos agora neste tempo sagrado. O tempo comum. E neste tempo nós vamos aprender já o quanto Deus nos ama. A primeira leitura de hoje, o profeta Isaías está relatando ao povo de Israel quão Deus ama o seu povo. O povo que tinha sido exilado, o povo que tinha sofrido, estava agora precisando de esperança. Precisando confiar de que Deus, de fato, é o seu melhor amigo. Deus é, de fato, aquele que pode tudo. E o povo de Israel, ouvindo o profeta, entendeu que tipo de amor é o amor de Deus. O amor de Deus, na primeira leitura, é um amor esponsal. O que quer dizer isso? Deus se coloca como o esposo e o seu povo é sua esposa. A palavra Israel é um nome feminino. Por isso, Deus se coloca como esposo de Israel. O esposo é aquele que provê tudo. É aquele que dá segurança à sua esposa. É aquele que está ali nos momentos bons e nos momentos difíceis. O esposo é aquele que sustenta a esposa que lhe dá todo o amor, todo o carinho. Assim é Deus com o seu povo. Assim é Deus que cuida do seu povo, que apacenta seu povo como suas ovelhas, como seu rebanho. E é capaz de dar a própria vida pela vida do seu povo. Por isso, nós todos que formamos o povo de Deus, a igreja, somos então a esposa do Cristo. E é por isso que hoje a igreja nos apresenta o evangelho das bodas de Caná, que também é um casamento. Ao mesmo tempo que é a bodas de Caná o casamento, que nos recorda na primeira leitura, é também o momento em que Jesus realiza o seu primeiro sinal. O primeiro sinal realizado por Jesus é a transformação da água em vinho. A presença de Jesus e de Maria nas bodas de Caná, lá na Galileia, fez um diferencial naquele momento. Na cultura judaica, um casamento era um grande evento social, que tinha, no mínimo, sete dias de festa. Para os que tinha mais posses, uma festa de casamento poderia durar até 14 dias. E toda a vizinhança era convidado, parentes de perto e de longe se faziam presentes. Portanto, era necessário ter muita comida, muita bebida, muita dança para este povo comemorar um enlace matrimonial. Foi o que aconteceu nas bodas de Caná. Mas ali, Maria Santíssima presente, percebe uma carência, uma necessidade. Faltou o vinho. E agora, Onde arrumar vinho para todo este povo? Onde arrumar vinho para tantos dias de festa? Maria apresentou a Jesus a necessidade. A necessidade daquele casal. Imaginemos quanta vergonha um casal poderia passar se faltasse vinho numa festa tão importante. Maria, mais do que depressa, vai até Jesus... E não pede nada, apenas relata a situação. Jesus responde para ela, não chegou a minha hora. A hora que Jesus está dizendo, é a hora em que ele, como esposo, daria a vida lá na cruz pela sua esposa, que é a igreja o seu povo. Portanto, Jesus diz, ainda não chegou a minha hora, porque ainda não era a hora dele ir para o Calvário. Ele estava iniciando sua vida pública. Ele estava ainda iniciando o seu ministério, sua missão. Mas Jesus não permite que a vergonha tome conta da festa. Ele percebe ali seis grandes talhas, que tinha pelo menos 100 litros de água em cada uma. Era, por, era para a purificação dos judeus, por isso também precisaria ter muita água. E simplesmente, pela palavra de Jesus, o milagre acontece. Toda aquela água se transforma em vinho. E não do vinho ruim, do vinho melhor. O mestre Sala experimenta e elogia. Todo mundo guarda o vinho ruim para depois, quando os convidados já estão embriagados. Mas no casamento em que estava presente, Jesus e Maria, o melhor vinho permaneceu durante toda a festa. Este foi o primeiro sinal. Todos nós também temos água na nossa vida. É aquilo que somos, aquilo que temos. E quando Jesus está presente em nossa vida, em nosso coração, tudo se transforma em vinho. O vinho simboliza esta alegria. A alegria de quem acredita, a alegria de quem tem fé. A alegria de quem está junto com Jesus, caminhando com ele, sendo amigo dele em todos os momentos. Por isso, hoje recordando o primeiro milagre de Jesus, também coloquemos diante dele todas as talhas de água da nossa vida. Que precisam muitas vezes da orientação de Maria e da palavra de Jesus. Por isso é tão importante nós vivenciarmos a nossa fé. O tempo comum nos favorece isso. É este tempo de contemplarmos toda a missão de Jesus. Realizando seus sinais? Sim. Seus milagres? Sim. Mas nossa fé não pode estar baseada apenas em milagres. A nossa fé precisa ser uma fé de convicção. De fato, cremos em Jesus porque Ele tem palavras de vida eterna. Não porque Ele pode apenas fazer milagres e nos dar vinho todo dia, mas porque Ele é Deus. Ele é o Esposo que foi capaz de dar a vida por nós e continua realizando, sim, seus milagres. O maior deles que acontece sobre a face da terra é o milagre da Eucaristia. No momento da Santa Missa, sobre o altar, nós oferecemos a Deus o pão e o vinho. Ali acontece a transubstanciação, quer dizer, a hóstia oferecida se torna a carne de Jesus, o vinho oferecido se torna o sangue de Jesus. Não existe milagre maior do que este. E quando nós participamos da missa, podemos comungar, nós então estamos firmando a nova e eterna aliança na nossa vida. Se lá no Antigo Testamento, o povo fez aliança com Deus, agora em Jesus, esta aliança, ao mesmo tempo que é nova, é também eterna, porque jamais será destruída. A nova e eterna aliança que Jesus realizou lá no Calvário e que agora Ele apresenta para nós também sobre o altar, é a aliança que nós precisamos cultivar com Deus onde Ele se oferece como verdadeira comida e verdadeira bebida. E nós, que estamos vivenciando nossa caminhada, precisamos nos alimentar. A Eucaristia é o verdadeiro alimento que nos sustenta, que nos fortalece, que nos salva, que preserva nossa alma de todo pecado mortal e que nos ajuda a sermos mais santos. E quando nós cultivamos a nossa intimidade com Deus, a nossa aliança com Ele, acontecerá aquilo que hoje o apóstolo Paulo nos relata na segunda leitura. O Espírito Santo que habita em todos nós, que recebemos o batismo, flui então seus dons e seus talentos. Cada um de nós temos dons. Uns para a música, outros para a leitura, outros para o ensino, outros para a cura, enfim, o apóstolo Paulo hoje, na segunda leitura, nos fala de uma imensidade de dons que o Espírito Santo vai dando às pessoas. Para quê? Para que as pessoas possam oferecer seu serviço a todos. Um dom que recebemos de Deus não é para que nós nos vangloriemos, mas o dom serve para ajudar. Por isso... Todo aquele que tem um dom, precisa oferecer aquilo que pode fazer. O sacerdote tem o dom do sacerdócio. Por isso ele oferece a todos o seu dom. Aqueles que cantam, não cantam para si. Cantam para os outros. Como na liturgia de hoje. Aqueles que proclamam a palavra, não proclamam para si. Proclamam para os outros. Lá na escola o professor... Não é professor para si, é professor para as crianças, para os adultos. O médico lá no hospital ou na clínica não é médico para si, é médico para cuidar das pessoas. A dona de casa, que cuida da casa, faz a comida, lava a roupa, ela cuida da sua, mas também da família. Então todo dom é oferecido por Deus para todos nós caminharmos com Jesus. Que todos possamos durante esta semana, oferecendo a Jesus toda a talha de água, experimentarmos a alegria. A alegria do casamento. A alegria da intimidade com Deus. A alegria de quem caminha com Ele. Peçamos a Nossa Senhora que também interceda por nós, para que ela esteja sempre atenta à nossa vida, às nossas necessidades. E que ela nos inspire para que sejamos fiéis a Deus, como ela é fiel. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus.